Bom dia. Daremos início à 29ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica mediante um software específico e passivo de auditoria. Tendo em vista a iminência do término do seu mandato, não serão distribuídos novos processos ao diretor Efraim Pereira da Cruz, conforme estabelece o artigo 2º, parágrafo único da norma de organização anel nº 18. Iniciamos agora a dis distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.500.036.72.2002.61. Requerimento administrativo interposto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, com vistas à homologação de convenção arbitral aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da CCE, para passar a integrar a convenção de comercialização de energia elétrica e ser obrigatória a todos os agentes da CCE e a requerente, conforme no o disposto no artigo 44 da resolução normativa 957/2021 vamos ao sorteio diretor Tiago Francisco Paz Almeida Item 2, processos 48.500 e 3308 2022 16, recurso administrativo interposto pela Companhia eh, e Transmissão de Energia Elétrica Paulista. De transmissão, né? Está é errado. Em face do despacho 1091-2022, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. O diretor Elvio Neves Guerra não, passará, não participará do sorteio do item 3, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 3 são os processos 48.500.0003.95.2022.50. 40875000394202213 e 4850000424202283 Pedido de reconsideração interposto pela CPFL Transmissão de Energia Sul 2 LTDA em fase da resolução homologatória número 3067/2022. Diretor Giacomo Item 4. O diretor Ricardo Lavorato Tini não passa para o sorteio do item 4, conforme estabelece o artigo 50 da norma de guarnição an anel número 1. O item 4 é o processo 48.500.0028.44.2022.02, pedido de reconsideração interposto é pela Serra da Mesa Transmissora de Energia SA, em fase da resolução autorizativa 12.266.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 5. Processo 48.500.0061.61.2022.16. Requerimento administrativo interposto pela Amazonas Energia S.A. com vistas à revisão da neutralidade da remuneração durante o período de prestação temporária do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 6. Processo 48.500.0064.84.2022.18. Pedido de impugnação interposto pela Birla Carbon Brasil LTDA, em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em sua reunião referente à participação no Programa de Ofertas de Energia Adicional ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 7. Processo 48.500.0055.28.2021.01 e outros. Requerimento administrativo interposto pela Car Ship Brasil Energia LTA. Com vistas ao reconhecimento de exclusão de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma de implantação das usinas termoelétricas CARQI 3, Car 13, CARQI 19, por de 1 e 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 8, processo 48500 e outros, autorização para a eólica esquina do vento SPLTDA, implantar e explorar as centrais geradoras eólicas EVI 1 e 2, EV2 1 e 2 e EV3 1 a 5. Diretor Giacomo. 9, processo 4850006244201748 e outros autorização para as empresas Solar Tecnologia LTDA, Eólica Tecnologia LTDA e Europinha Energy AS implantarem e explorarem em conjunto as centrais geradoras fotovoltaicas Boa Hora 7 a 11 Diretor Ricardo Laborato Tili. Item 10. Processo 48.500.0001.87.2022.51 e outros. Autorização para Alamo Energia Renovável S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Alamo 1A15. Diretor Ricardo. Item 11. Processos 48.500.0044.99.2019.38 e 45.00.2019.24. Autorização para a MS, Energia Limpa e Serviços LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Elisol 1 e 2. Diretor Giacomo. Item 12. Processo 48.500.005847.2008.31. Transferência da autorização da Usina Termoelétrica 7, atualmente detida pela Central Energética Tupa, Tupaciguara, LTDA, em favor do consórcio UTE-7. Diretor Ricardo. Em 13, processo 48.100.000.36.1996.34. Extinção antecipada da concessão da usina hidrelétrica denominada UHE Jurupará, otorgada à Companhia Brasileira de Alumínio, CBA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra.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 Item 16, processo 48.500.0020.32.2022.59, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da usina termoelétrica Lençóis Paulistas, Paulista, perdão, SPSA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UTE Cidade do Livro, subestação Barra Bonita. Vamos ao sorteio. Diretor Elfio Neves Guerra. Item 17. Processo 48.500.0040.87.2021.12. Alteração a pedido da resolução autorizativa 10.670-2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, c 3 é, t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 em 18, processo 48.500.0048.39.2022.26, alteração a pedido do anexo 1 da resolução autorizativa ANEL 12.062.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da uma transmissora de energia 4 lta das áreas que necessárias a passagem da linha de transmissão barreiras, barreiras 2. Vamos sorteio.